Olá, tudo bem? Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como é, localizar no mapa do seu navegador GPS. No caso aqui eu estou usando LOXMAP, mas pode ser qualquer navegador GPS. Como plotar no mapa do navegador uma coordenada que você tenha recebido de alguém ou extraído de, de algum outro mapa. Então, a tá. primeira coisa que você precisa é extrair os dados dessa coordenada, né? o eixo x e o eixo y dessa coordenada. Né? Uma vez que você estabelece o ponto, então, você vai procurar encontrar primeiro o eixo y e aí, em seguida, oh, perdão, primeiro o eixo x, né? que é o o oeste no caso aqui coordenado tm depois o eixo y que é o norte sentido norte na coordenado tm que é a coordenada desse mapa uma vez que você tenha localizado as duas coordenadas tanto a longitude quanto a latitude nesse caso você vai abrir o mapa vai abrir o seu navegador gps no caso do locus map você vai clicar lá no botão no, no menu superior esquerdo né o menu uh, abrindo o um menu você vai localizar o buscar em seguida mover para coordenada coordenada e na no, no campo de coordenada você vai selecionar o tipo de coordenada que você vai utilizar no caso aqui nós estamos utilizando a coordenada UTM. tm né? mas poderia ser qualquer outra. vai apagar os dados que estiverem na, na longitude e na latitude no eixo x e y e vai co colocar então os dados que você recebeu ou que você obteve do mapa no caso aqui a, a coordenada este é 798.000 e a coordenada norte mil. É vai selecionar a zona que você está no caso aqui estou na estou buscando o um mapa de uma zona 22 e pimba pronto localizou simples fácil assim dessa forma você localiza uh, todo e qualquer navegador de gps tem uma forma de você uh, plotar no mapa do próprio gps seja qual ela for basta você ter os dados dela e aí você localiza no mapa do celular